A Associação Brasileira de Érifor e Brafor trouxe diversas atrações para a Expo Inter 2017, uma delas é o Luxo do Gaúcho, que acontece essa noite. Luciano, me conta um pouquinho sobre o teu projeto e o que vai se apresentar durante essa noite. Tudo bem, Aline. É um prazer estar aqui na Expo Inter, aqui no estande da associação. E, acima de tudo, uma honra né, para o Luxo do Gaúcho, e para os nossos parceiros do Eu Tenho Visto, organizar a noite tão especial que é a noite de abertura né aqui da, da, da associação. Uh, o, o, o Luxo do Gaúcho começou como um, um Instagram, onde eu fazia o registro de diversos assados, e, enfim entre, assados entre amigos, assados que eu, que eu fazia para a família. E acabou se tornando um, uma referência no, no, na questão de... de a gente montou a equipe de assadores, então hoje em dia a gente tem uma, uma equipe que participa de diversos eventos e também acaba divulgando marcas, todas relacionadas com churrasco e principalmente marcas locais, né, que esse é o, é o grande objetivo, alavancar o mercado local. Né. Luciano, a tua relação com a carne é bem especial, tu acabou de falar isso. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho sobre a associação. Qual a diferença das carnes que tu percebe, já que tem uma grande experiência com assados? Olha, eu gosto, eu sou um... Sempre fui um fã de, de, de carne Hereford, né? Eu acho uma carne muito saborosa, né? E, enfim, qualidade... E, e ela está muito no mercado, né? Não, não é difícil de tu encontrar, né? Então, ela... Não se compara aí com muita carne que, que, que, que dizem que ser melhor, mas eu acho que a é, não, não é, ganha muito em sabor, né? O sabor, principalmente sabor. Então, para essa noite bem especial, garantia de um bom churrasco para todos os visitantes da associação? Exatamente. Hoje a gente vai estar tá tacando fogo aí com vazio, assado de tira, entrecô, tudo carne certificada Hereford, certeza de muita qualidade e muito sabor. Correto. Eu conversei com o Luciano Medeiros, que vai fazer uma das atrações aqui na Associação Brasileira de Érifor e Brafor. Aline Merladete para o portal AgroLink.